O Novo vai mudar isso. Nós iremos renovar o Congresso, iremos aumentar e incentivar ainda mais a luta contra a corrupção. Tonico, Léo Mesquita e todos os outros candidatos do Novo estão compromissados com esses três pontos importantes. Gente, já tá virando tradição: meus vídeos sem a marca. Então é isso aí, ó. Tonico Caldeira. E Marta Peraço, não é isso? Exatamente. Pera... 3456 4, 5, 6. 30, 12. Grande dupla. Isso Vamos aí. Vamos novo. e no Romeu Zema. E aí, assim, gente, devagarinho a gente vai afirmando os espaços. E a onda laranja está crescendo. Então, estou muito feliz de ter conseguido esse espaço para nós, para que a gente possa dividir as nossas ideias e realmente distribuir essa nossa mensagem para todos os viajais. Nós precisamos ter Precisamos dar um exemplo, e nós do novo, nós somos um exemplo. Muito obrigado. Bom dia. Bom, dia. Bom dia. Como o Rodrigo bem falou, o um novo surgiu para resgatar a política. É claro que a gente tem que denunciar os malfeitos, mas isso é muito pouco. Nós temos que denunciar os malfeitos e fazer bem feitos.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 desde início de uma grande transformação, que é possível, sim. Bom dia! Bom, Bom dia! dia. Bom dia. Bom dia Agradeço a presença de todos. Enquanto eu falaram que nós íamos ter aqui um comitê, fiquei satisfeitíssimo. E mais satisfeito ainda, fiquei quando cheguei aqui hoje, vi aí o tamanho, a quantidade de pessoas. Agradeço aí o Rodrigo e todos os outros aí que se empenharam para nós viabilizarmos aqui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 Nessas próximas semanas, com toda certeza a gente tem condição de ir aí para o segundo mundo. E tenho absoluta certeza que vamos estar elegendo em um número expressivo de federais e estaduais e vamos começar a partir janeiro do ano que vem, eu tenho absoluta certeza do ciclo novo no Brasil, que até hoje está limitado a apenas quatro câmaras municipais. Mas no dia que nós estivermos dentro de algumas assembleias estaduais na Câmara Federal, o Brasil começa a mudar, porque nós temos gente na dentro que vai fazer toda a diferença. Muito obrigado, gente. Muito obrigado. No Brasil, nem com outro partido, nem tanta coisa boa, mesmo. Nem...